Muito bem, então eu estou já antecipando uma pergunta que farei. A Evelyn já disse a resposta dela. Para a Evelyn Guimarães, entre o papel de reserva e uma ida eventual para a Ganassi, que é o que surgiu o rumor de ocupar ou o carro 10 ou eventualmente o carro 48. A gente fala isso por quê? Porque sabemos que a Ganassi não poderia fazer uma proposta oficial para um piloto do carro 10 em específico por conta do que acontece com o embrolho da McLaren e Alex Palou. Então, eventualmente, ela pode argumentar que fez uma proposta para o carro 48. E aí, o ok. Do que entendo, então, a Madema diz que de, dadas as devidas proporções, é melhor que o Drogovic siga o seu caminho na Fórmula 1 diante do objetivo que ele tem na carreira. Correto? Sim. É, é a escolha, né? Então, assim. assim. Escolheu isso, é isso, entendeu? É, é tudo que você. É, é o plano que você tem a sua carreira. Se o plano da sua carreira é entrar na Fórmula 1, concentra no plano da carreira. Ah, daqui dois anos, três não deu certo? Muda e, e toca o bar. Gabriel Curti também fez uma intervenção e, pelo que entendo, também vê que é uma decisão correta do piloto no sentido da, da, do direcionamento da carreira. Eu estou 100% de acordo com a Eve. Assim, o Drogovic tem 22 anos. Né? A gente não está falando do Nick DeVries, né? que é seis anos mais velho do que ele. É, a gente está falando de um piloto que tem 22 anos, que terminou sua trajetória na Fórmula 2 com idade normal. Né? Essa é a idade normal. Os outros que foram muito precoces. E é, eu acho que o Drogovic, se fosse para a Indy, ele não teria mais nenhuma chance de ir para a Fórmula 1. Ele teria 0% de chance de ir para a Fórmula 1. Ficando no radar da Fórmula 1, ainda que não seja o ideal, se reserva, eventualmente fazendo uma super fórmula, talvez, né como o Gasly e o Andorne fizeram antes de entrarem na Fórmula 1, eventualmente uma super fórmula, treinos livres, trabalho de simulador, talvez ele chegue na Fórmula 1 um dia com um bom aporte financeiro. Então, a única chance que eu vejo para o Drogovic ter uma chance na Fórmula 1 no futuro é se mantendo perto da Fórmula 1. E para ele se manter perto da Fórmula 1, ele precisava agarrar essa oportunidade. Eu acho que é o que tinha para hoje e... e... Na cabeça dele, ele não quer correr na Índia, ele quer ser piloto de Fórmula 1. Então vamos tentar ser piloto de Fórmula 1. Como a Eve falou, dois, três anos não deu certo Ele em 2025. Ele vai ter 25 anos. Dá tempo de fazer uma carreira legal na Índia se ele quiser. Gabriel Carvalho. É, eu também acho que enquanto ele sentir que tem oportunidade, que ele tem a chance ainda de ir para a Fórmula 1, ele tem que respirar o mesmo ar com a Fórmula 1 e se manter naquele círculo ali. É, até porque a gente vê pela, por todo o rolo do Hertha e por todo o rolo de é, vários outros pilotos aí que tipo poderiam, quem sabe vai, por exemplo, Alexander Rossi é, foi um cara que ele ganhou, as 500, ele passou pela Fórmula 1, ganha a gente, em nenhum momento escogitou, em nenhum momento uma porta se abriu para o Alexander Rossi, quem sabe voltar ninguém abriu uma porta para o Alex Palu, quem sabe é, voltar para a Europa, né, depois, enfim, depois do, do tour que ele fez né, não teve uma carreira muito relevante na Europa, mas depois de ganhar a Indy, isso não abriu o olho de ninguém é, a respeito dele. Então, acho que enquanto ele sentir que ele, ele não tem. que ele ainda tem uma chance de correr na Fórmula 1, ele deve ser nisso. Tipo, o Carlos Wilott é um cara que, por exemplo, que ele foi visto da Fórmula 2, ele vai pra Indy porque ele sentiu que não tinha chance alguma, né? Ligado à Ferrari do jeito que estava, todo o rolo do Mazap e tal, do Mazep ter entrado na raça. O Elliot falou, cara, enfim, não, não quero mais, é, eu vejo que não tem uma chance de eu entrar aqui, então vou fazer outra coisa da minha vida. Então, enquanto ele sentir que ele tem chance, tudo bem, sabe? Até porque a porta na Índia ela vai demorar a se, é, a se fechar. Né? Tipo, por exemplo, olha a idade que o Erikson chegou na Índia. O Erikson chegou na Índia com 28, 29 anos. O Graham chegou com 34. Né? Claro, caras com bagagem muito maior, mas é, não haveria um problema de, de, dele chegar... É um pouco mais mais velho, com 27, 28 anos que seja. Só para terminar, nesse caso, vocês que colocaram a idade como fator preponderante, Gabriel Gabriel e Evelyn, é, qual seria o máximo que ele poderia esperar na Fórmula 1 em vez de eu recusar uma outra proposta? Dois aninhos, três aninhos? É, eu acho que vai da cabeça de cada um, né, mas é, é difícil entrar na cabeça dele nessas horas, mas eu acho que até 2025 dá para esperar a oportunidade tranquilamente. Gabriel? Eu concordo também. Ah, perdão, desculpa. Imagina, eu, eu que inverti a ordem, eu deixo, eu deixo você primeiro antes do Gabriel Carvalho, então. Eu só, eu, só, eu só queria dizer que eu concordo com dois anos, eu acho que dois anos é, é, uma boa, é um bom prazo. Eu acho que, que menos que isso, acho que, é, assim, depois, ali na metade de 2024, acho que essa porta já vai começar a se fechar, né, então, acho que um pouco menos que isso. Muito bem, é, eu acho que a minha questão olhando de fora é a única seguinte, é, eu não sei se ele tem um contrato, obviamente, como o do Piastri, e creio que não tenha, não tenha, e creio que... Chegar no momento da carreira, receber um convite da Ganassi, não é da Coin, é da Ganassi e recusar, pode ser um problema para ele pensando no futuro. A não ser que ele tenha realmente uma garantia muito forte de estar na Fórmula 1, e ele tem mais condições que a família Fittipaldi, por incrível que pareça, tanto o Pietro quanto o Enzo, sobretudo em questões financeiras, é uma decisão correta. É que pesa muito o convite ter vindo de uma equipe como a Ganassi. Fosse a Penske convidando, seria a mesma coisa? Recusaram o convite da Penske? Recusaram uma carreira que poderia ser outra? E outra, poderiam conversar, digamos, olha, posso fazer ao mesmo tempo a Indy ser reserva na Fórmula 1, ainda que haja alguma, algum conflito de datas em algum determinado momento? Não sei se chegamos a esse ponto de avanço, ou se ele simplesmente falou muito obrigado, tchau. Mas enfim, é... Me pega a questão de ter sido a ganasse, não é uma rumpus da vida, ser companheiro do Aylox no ano que vem.